Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Faria Cerqueira. Hoje eu venho aqui me apresentar, estou representando a cerqueira Aita odontologia especializada, uma clínica onde você pode ter o seu tratamento dentário integrado. Na cerqueira Aita nós trabalhamos com a parte de implantodontia e ortodontia principalmente, onde você pode ter uma segurança maior na sua reabilitação com implantes. Não perca, na próxima edição da revista Bem-Estar, eu vou estar explicando um pouco sobre os principais pontos a serem avaliados e os benefícios da, do tratamento especializado e integrado na sua reabilitação. Não perca, procura a revista nas clínicas mais próximas da tua casa.